E aí pessoal, bem-vindo para mais um vídeo no canal Comic Cave BR, trazendo para vocês hoje Darth Vader do episódio Empire Strikes Back, MMS 452, One Six Scale, Hot Toys Sideshow, Movie Masterpiece, olha só que beleza. Esse é o episódio 5, né? mais, mais uma vez aí a caixa padrão da, da, da série Star Wars, da Hot Toys que eu comprei lá na Site Show, chegou junto com o Anakin Skywalker da backside um, que eu fiz a review, que vai estar tá aqui em cima o card, aqui como vocês podem ver, o casting crew que fez a, todo todo o pessoal que trabalhou aí no desenvolvimento da, da figura, da caixa, etc. A gente pode ver aqui o Star Wars, né? Aqui também o Star Wars. E agora, quando a gente tira, tá aí uma foto da action figure né, no seu stand, ele vem com esse stand aqui acende as luzes replicando aquela cena onde ele conta para o Luke, que ele é o pai dele, corta a mão do Luke. Né. Nossa, filme, filme foda. Star Strike Back é foda, tem um posterzão aqui né, que, eu, que, eu, que eu guardo do, do Star Wars em Empire Strikes Back. Tem um quebra-cabeça que eu vou montar esses dias, bem legal. Tá? Tirando aqui, nós temos a figurona lá. Vou tirar o blister para não ficar aí brilhando desse jeito para vocês. Já volto. Aí, pessoal, eu tirei o blister. Tá aqui. Olha o tanto de pares de mão que veio com esse Light tá? Vader. Ele vem com o braço, né? Ele vem com o braço segurando o, o, o Light Saber. Olha que lightsaber foda que tá. Nossa, esse lightsaber tá muito foda, velho. Todo preto, muito massa. Ah, parece um, um couro mesmo, mas é um plástico, né? Tem um, uma, uma coisinha aqui que você meio que... Não gostei muito disso não, mas eu acho que podia botar em couro, mas... Por outro lado é melhor que não, não tenha o perigo de descascar. Então o braço padrão aí do, da, dessa série Star Wars dos Jedi que vem com o Light silver para acender. Né? E uma série de mãos para vocês fazerem as poses. Apontando o dedo, replica aquela cena que ele aponta pro, pro cara lá na, na, na Death Star. Essa mão aqui, ele tá segurando o lightsaber, né? Pode segurar o lightsaber sem acender. Aqui pode replicar alguma coisa que ele esteja fazendo, sei lá, dando um grip, né? um, um force grip. aqui também fazendo algum gesto com, com, a, com a força. Outra, outra mão aqui para segurar o lightsaber. E essa mão aqui. A mão de... de, de... Fechada né? oh, é meio mole. Aqui é legal esse material. É um plásticozinho meio, meio molenga que dá uma sensação de uma luva mesmo. Tem pilhas, né? O estende não só para o lightsaber, mas pro estende também. O lightsaber que não acende. A única coisa ruim aqui é que o pessoal tem reclamado muito nos reviews e depois que eu vi pessoalmente, eu concordo. É que é meio rosa esse lightsaber. Né? Talvez quando acender fique vermelho No review que eu fizer eu posso trazer para vocês Mas ele é meio rosa né Talvez da... vale a pena aí se não for Não pensar nunca em vender a figura Que é o meu caso é... Pintar esses dois aqui de um vermelho mais forte Muita gente fez isso, pode ver um tutorial E de repente se eu fizer eu posso trazer para vocês no canal Bem Não vou demorar muito aqui Com a figura Mas tira com cuidado tá Que a capa sempre fica presa ali né? Se precisar, levanta esse outro plástico, ele vem com uns plásticos aqui no cinto, né? plástico nas mãos, com o, o, o horrível durex, tá? a mão aqui meio entortada. Meio né? Outro aqui, se esse, esse durex. Olha o rosto desse Darth Vader. Olha, eu vou dizer para vocês, eu, eu, eu gosto do Darth Vader, eu sempre gostei do Darth Vader, do personagem, do vilão né, em si, da história. Né, por trás E cada vez que mais que você ia ver nos filmes Inclusive esse último Rogue One Aquela cena épica dele lá Muito foda Mas eu nunca tive vontade de ter uma figura Do Darth Vader né? Sempre achei que não ia ser uma figura legal Mas eu vou dizer que eu Me arrependo muito de nunca ter pego um Darth Vader até hoje Cara, essa capa É a melhor capa que eu já vi Olha, olha, olha isso Olha isso, que foda. Parece que é uma cabeça de verdade com a cicatriz. Todos os detalhes no pescoço, na armadura. Isso aqui, se eu não me engano, acende, tá? Eu posso testar pra vocês depois, no review, mas eu ouvi um, uns reviews na internet, se eu não, não, não me engano, isso aqui acende. A capa, ela é pesada. É, olha o caimento da capa. É muito foda. Uma coisa ruim aqui dessa figura é o capacete que fica soltando às vezes. É, as outras versões não tem. Tem um... um... Se reparar, tem um gapzinho aqui, né? E era pra ser bem rente, mas isso aí eu não, não importo, não. Eu só acho muito foda. E outra coisa, essa figura pra mim é uma das melhores, tá? Eu acho que não lançaram ainda do episódio 6, mas essa do episódio 5 é uma das melhores. Olha esse caimento aqui. Se você comparar as outras figuras, é... ele não tem esse, esse caimento aqui, esse, esse vinco, vinco aqui, né? Que chama, não sei como é que chama. E, e dá, isso aqui dá um, um Q muito mais real, né? muito mais preciso do, do, do, que, do, do que os outros que é uma coisa reta você tem que fazer muito muito legal a bota foda aqui uma caneleira aqui né muito massa bem vou deixar vou tirar as mãos daqui tá e vou deixar ele aqui no ladinho porque senão não dá só não cair e ali tem os dois sabres, né? Como eu disse, aqui um, um par de, de, de bow joints aqui, de espera Aqui os botõezinhos de cinto, de, de capa, de calça, de pescoço, o que é que seja. É bom que algumas outras algumas figuras podem ser mais resistentes, as outras da, da série não. E aqui a gente tira esse, esse blister aqui, esse plástico, e vem o, o stand dele. Né? Stand muito foda. É um estende enorme. Tá? Um estende enorme pra você montar. Pra replicar justamente aquela cena que ele tá lá. né? Na beira daquele, daquela boca lá, sei lá, daquele, daquela, daquela parte ali, daquela cidade nas nuvens, né? Do, do, do carro. Do, do, do amigo do. Do Han Solo. Né? E. Porra, velho. Muito foda. E vem um standzinho aqui pra você botar, né? Bota aqui assim. Muito legal. Então é isso aí, galera. Esse é um unboxing. Eu vou trazer o review pra vocês. Tô fazendo os unboxings mais rápidos, pra, pra ser uma coisa mais dinâmica, pra eu fazer mais também. Dá tempo de fazer mais. E aí, se vocês gostarem, eu trago os reviews. Eu não vou botar ela no, no stand todo, tá? E a gente tira umas fotos e até mais. Não esquece de se inscrever no canal, dar o um gostei e compartilhe o vídeo, por favor. Um abraço, galera. Até a próxima. <risos> tá aí galera da Fiveira pra vocês Não botei ele no stand, tá? Porque o stand demora de montar um pouquinho Deixar pro review né? Olha o caimento dessa capa, que foda Muito massa Cara, se você tiver na dúvida de pegar essa figura E tiver esperando meu review Não espera, pode pegar E depois vem assistir o review Ou então assiste o review de outra pessoa Depois passa aqui no canal pra ver o meu também Mas pega essa figura Muito show muito show. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Olha só. Então é isso aí, pessoal. Darth Vader. Não esquece de se inscrever no canal. compartilhe o vídeo pra gente fazer mais. O canal crescer e eu trazer... Mais figuras aí pra vocês toda semana. E de repente, quem sabe fazer o review da minha coleção de cavaleiros? Eu tenho todos os cavaleiros da Clothmith, né? De ouro e de bronze, posso fazer pra vocês. Tenho outras coisas também bem legais. Quem sabe um dia eu faço aí um vídeo da minha coleção pra mostrar pra vocês. Bota um trilha sonora legal. E é isso aí. Tá? Um abraço. Até a próxima.